Mas sabe o que, que é foda, mano? Você vai pegar a Catarina e eles vão dar dodge, mano. Nem adianta. Deixa eu voltar aqui. Cara. <risos> Ai, cara. Olha lá, Cara, eu tô achando que vai ser dodge Vai ser dodge porque o nosso time tá muito forte, mano Olha esses três bonecas aí, não tem como os caras lá ganhar não, mano Cara, se pegar a Catarina, eu vou dodge, não vão. Pega, pega, já mostrou O guerreiro trocou com você, como é que é? Calma eu vou pedir. Não, não, ah, não, não, trocou, não Dá pra fazer apostas aí nos pontos se os caras vai dar dodge ou não Olha, vai se você quiser, eu tô baixo com você, Guilherme Ah, ele vai mid ali? Vai, pode ser vai. então Ou oh, se os caras não der dodge, vai ser responsa, hein, mano Tanto que eu vou até mijar pra comemorar Que isso, de corajosos, mano, vambora suas amizades Mano, a Ashley com o fantasma nível 1 um. Marquinhos, fala pro Birifrost liberar o caramujo dele Porque ontem eu já liberei o meu e ali tá com medo Eu pego o trinquete aqui se pá. Mano, que porra é essa? Vai tomar dedada, vai tomar dedada, vai tomar dedada <risos> Meu Deus, família <risos> Que que é isso, velho Mano, que que é isso, véi? <risos> ah, velho, o cara desviou. Mano, nosso nível 1 é muito ruim, mano. Que que tá acontecendo, galera? Nós estamos sendo apavorados, mano. Eu tô desesperado, mano. Pog de nós não deu base, hein, mano. Que boy, aqui, é que, aqui, ó. Achei é, que achei que não. Ah, morri de novo. Morri, morri, morri, morri. Vou <risos> <morri, morri, morri, risos> ter que esperar no level 2, né? Eu não tenho meu ah, eu esse paco para eu vou chegar morrer. de uns dias e vejo esse crime. Salve para melhor streamer BR. Mano, nós tá muito fodido aqui, galera. Só nível 3 ou 2 dá para ter um sonho? 2 dá para matar. Eles que têm spell, né? Mano, o foda é que eu tô sem pote, hein, mano. Nós vai ser... Fuzaralhado aqui, família. Olha isso aqui, mano. Nós vai ser full apavorado, mano. Ah, eu vou, mano. Calma, pode ir, então. Tá? Ah, Olha isso, eu achei que na ele real, tinha gastado o Cleans também. Eu ia, eu ia pular na Ash pra ela tomar o seu E, só que a Luda me polimorfou, mano. Ah, o foi, pai. A gente pega ela por causa do meu docinho aqui, ó. Aí, ó. Com slow ele morre agora. Por que eu tô sentindo que esse cara não vai morrer? Morreu. Sair vivo já é um mistério, né? Eu tô level 3. Dá, dá a volta full, mano. Vamos dar a volta full. Olha isso aqui, apavorado, mano. Apavorado. Você não vai nem... Cara, acho que eu morreu. morri, viu, velho? Acho que eu morri, real. Sim, morri, <risos> mesmo se flashar. Não, não. Meu Deus, família! Te dei shield aí, véi. É só isso. Meu Deus, galera! <risos> Nossa, tomei só um pix, mano. Não deu nem pra fazer nada, velho. Boa, matou pelo menos, mano. O Kedim pegou uma kill, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ai, eu tô indo pra não chorar. Ué, eu não tô, é, não eu tem nem tô reação, morrendo. mano. Sabe ser Eu morri Morre, eu tenho eu, eu, eu, eu. Posso dar um stunzinho ali com você Morri também Vou ficar parado? Vou ficar parado Mano, o que que tá acontecendo, galera? Nós tá sendo apavorado, mano Ash de fantasma, mano Apavorando Pior que não tem o que fazer, não, você tá ligado, né, velho Meu Deus não, não, não tirou nem Cleanse do cara Não tirou nada dele, ele tem tudo ainda, mano Meu Deus do céu, nós tá sendo apavorado Pelo Ash de Cleanse, mano Te curei o máximo que dava, mano Cerveja gelada Mas Mano, ele é muito folgadinho, velho Tanto que ele tá jogando folgadinho, velho é. Tô sentindo que o Mastery não cobra, velho Matou, matou Quer pular? Quer pular? <risos> Aí, garoto Tem uma Kayle aqui okay. Boa Aí, um fedando o Mastery, família Não sei se fedar o Mastery é bom, não, mano Caralho, ele vai? Vai pra caralho Acho que eu salvei ele. Ai, não deu tempo, porque ele ficou invi, mano. Tá, eu peguei seis, então a Lulu tá... Tá sem ult. Ela gastou tudo, viu? Você quer meter um louco na hora que esse chegar? Ah, sim. Dá, viu? Tá. Valeu, berinjela. Obrigadão pelos 10 Já Já ult, ult, ult. Meu Deus! Botei o E aqui, botei o E, botei o E. Ai, véi. Pô, se fosse stunner, grava bom? Mas assim, teve uma vez que eu dei ignite a lança aqui em sua. Isso, isso, isso. Vamos, vamos, tô só beitando, tô só beitando. Ó, oh, vou dar o um, né? Ai, não teve, pode a gente volta. Vai devagarzinho. Caralho, mano, olha que tenso que é matar esses caras. Papo reto, velho. Desvia dessa aí, então, dizia dessa aí, doidão. Toma. Não sei se isso aqui é muito bom ou não, mano. Nossa, isso aí é bem ruim, isso. Nossa, ele não, ele não, pegou meu R, mano. Não. Caramba, o que que o tira meu R, velho? Na mesma história. Pode ir, véio. Tô curando vocês aí. Ah, esse aqui em dólares. Impossível, esse cara. Ah, velho, é possível, velho Vou ficar com ele aqui Pior que do servidor, velho Caralho, não tem nem discussão Não, não, não Olha ah lá, tá, os meninos eu lá Eu um gamezinho só, tá tudo bem Olha ó Acho que foi por causa do nível 1, galera O nível 1 ali eu fiquei afoito, mano Ah, achei é esse pá, velho Eu mato ela, se eu tentar alguma coisa Ó, o coisa puxando o lane aqui Chama nele Toma, toma Toque marido também, mano Do nada um Ace, mano Aí tem um Tarik mid puxando a, a Wave aqui pra levar a torre Olha yeah. Puxando Vou só assustar eles oh, yeah. Nossa, acho que eu me matei Calma. É, que que é isso? <risos> Cara, ela não para de correr Mano, que porra é essa, galera? É literalmente isso É, mas seria... Com um Tarek. Flasha não, que não adianta. <risos> Flasha não que não adianta. Qual combo é mais esquisito, velho? Ah, não... Nossa, vai dar tempo? Uai, Kindin! Beleza? Você tá, né? tá beleza, né? Pai, fizemos o barão aqui, ó. Ah, acho que demorou muito pra morrer. Mano, por que, que esse cara não, não tá nunca com nós, velho? O Ioni, mano, ele não gosta de nós não, mano! Porque ah, ele tá, tá certo. Porque ele eu tá, tá certo. Bom, tá bom. Você vê. Vai dar uma merda isso aqui, mano. Eu tô batendo a torre. Sou mais um máximo. Ah, ele tá resetando lá, parece. Tá bom, tira uma última, aí você fala, hein? Tenta falar rapidão, comô. Ó, vai, vai, vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá que eu te curo. pode, te curei. Pode. Olha o que indola gameplay, família! Quase. GG e o Yoni não vai grupar, mano. na pai, que ela me de porrada agora. Caralho, você mudou de... pra me salvar, ah! véi? Você... Ah! Ah! E aí, feliz. era um, era ah, outro! Foi fácil. Tá bom, véi. Acho que é melhor a gente top e fazer o fácil, hein, mano. Que tal? Tá, ó... Os caras estão tá tomando. Tô te pulando pra porra aí, velho. Hum, achei que ia dar tempo. Ah, não pode rir, pra ir, pode ir. Porra. Esse cara não toma tá moe nunca, velho. Você consegue sair, safado. E agora? Só é tem. Tem o Wave chegando. Ah, seria Troll, mano. Caralho, mano. eu abandonando o Kindinha e ele lançando a braba, véi. Meu Deus, véi. Bonecão. Caralho, mano. Eu tava, eu tava rindo pra não chorar no início. Era rindo pra não chorar no early game, mano. Caralho, galera. Quindinho <risos> gameplay.